O mercado imobiliário está em constante mudança. Existem mudanças que têm origem económica, como a mudança das taxas de juro ou o aumento dos custos da construção, e outras, como a que vamos falar, que têm uma origem legal. O vídeo desta semana fala sobre duas alterações na lei que obrigam os proprietários que estão a vender casa a apresentar documentos que anteriormente não eram obrigatórios em todas as instituições. Estou a falar da declaração de dívida ao condomínio e dos direitos de preferência. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único e exclusivo todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais e receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então deve subscrever o meu canal do YouTube agora. Voltando ao tema do vídeo. Se vai vender a casa, é importante saber que desde dia 10 de Abril de 2022 é obrigatório, de acordo com a Lei nº 8, 2022, de 10 de Janeiro, apresentar na escritura um documento assinado pela Administração do Condomínio indicando a situação da fração em relação às quotas de condomínio. A administração do condomínio tem 10 dias para passar uma declaração escrita que explicite o montante de todos os encargos em vigor, relativos à fração, e indicando a natureza das dívidas, os montantes, os prazos de pagamento e, se for o caso, as datas de constituição e vencimento. Ao vender a casa, não é obrigado a liquidar as dívidas ao condomínio. Mas, para autorizar a venda, o notário exigirá que o comprador prescinda da declaração e declarar explicitamente que aceita as dívidas ao comprar a casa. Outra alteração legislativa, deixo o decreto de lei na descrição, vem obrigar todos os proprietários que vendam imóveis para habitação em Zonas de Pressão Urbanística ZPU, a dar preferência na venda aos municípios, regiões autónomas e ao Estado. A grande mudança é que ninguém sabe muito bem onde estão essas ZPUs e, por isso, estão a ser pedidos direitos de preferência, publicação dos direitos de preferência, basicamente para todas as transações residenciais. Assim, todos os proprietários devem comunicar a venda e as respectivas condições no portal Casa Pronta e aguardar que as mesmas se pronunciem. As mesmas são as entidades que têm o direito de preferência. A ausência de resposta no prazo de 10 dias úteis por parte das entidades resulta no não exercício do respectivo direito. Resumindo, se vai vender casa, leve estes dois documentos para evitar chatices. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Estou a dispor para esclarecer estas ou outras questões relacionadas com o mercado imobiliário e, claro, acompanhar na compra e venda do seu imóvel. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu site em wwwnuno Até ao próximo vídeo, deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?